É para falar sobre a produção das máscaras Face Shield e do monitor de saúde feitos com hardware livre, software livre, compartilhado pelo mundo. Uou. E aqui a gente tem aqui um joguinho de imã, mostra aí para nós. É, jogo de imã. Tem, tem uma bolinha aqui. Ó. Uhum. Pega ela tem que passar pelos, pelos vãos. Uhum. Fazendo carregos. A história das máscaras, do Face uhum. E abre legenda. Legenda vai embaixo. E aqui o cine-rolo com a história do.. Rafael produziu o monitor. Esse De baixo monitor. custo, né? O grande cine GT Tractanas, parabéns bicho.